Para garantir a qualidade em serviços que a Simpress se propõe a entregar, todas as áreas trabalham em sinergia. Quando um contrato é fechado, as primeiras áreas a entrar em contato com o cliente são as células DPO, o back-office comercial e logística. O DPO, Departamento de Projetos Operacionais, é responsável por desenhar e implantar o projeto de outsourcing, gerenciando o cronograma, definindo responsabilidades e prazos até a sua conclusão. Enquanto isso, o back-office comercial recebe os pedidos de equipamento da equipe de vendas e avalia questões práticas juntamente com o cliente. Ajudando e direcionando na tomada de decisão, de acordo com informações que recebem, tais como horário específico de entrega, limite de peso do elevador, será necessário subir de escada, qual a voltagem utilizada, entre outras. Dando suporte à operação, a logística trabalha minuciosamente. Produtos importados são recebidos por Itajaí em Santa Catarina ou Serra no Espírito Santo via marítima ou aérea. Enquanto as compras nacionais são enviadas para Barueri e Osasco em São Paulo ou Serra no Espírito Santo e levadas posteriormente ao cliente através de três tipos de entrega. De máquinas ou moving box, onde a transportadora local recebe o equipamento, faz o agendamento da entrega e leva ao endereço do cliente. De suprimentos, menores em tamanho, mas maiores em quantidade que obedecem a processos automatizados para garantir mais de 1.500 entregas por dia. De peças, deve acontecer em tempo hábil para que o técnico consiga consertar o equipamento dentro do SLA contratado pelo cliente. A cada 12 segundos, uma peça ou toner é entregue em algum ponto do Brasil através de uma gestão inteligente que visa sempre o melhor custo-benefício para o cliente. Tornar a vida do cliente mais fácil. Acompanhe a TV Simpress e saiba como.